A importância do Maio Amarelo é que os acidentes de trânsito são, de fato, um problema grave no Brasil, um problema histórico e cultural. A lei brasileira diz que os veículos maiores devem proteger os menores, os menores devem proteger as bicicletas e as bicicletas devem proteger os pedestres. No entanto, o que a gente observa na rua é o contrário disso, é cada um tentando se impor numa espécie de lei do mais forte e essa lei do mais forte, então, degenera nessa violência que acaba em um número expressivo de mortos e feridos. Uma das causas de morte com o maior número de vítimas no Brasil é acidente de trânsito. São 50 mil por ano. É mais do que morreram em toda a guerra do Vietnã de americanos, norte-americanos. Temos que fazer alguma coisa. E uma das coisas é despertar a consciência da população para os riscos do trânsito. As estatísticas são fundamentais para a gente poder perceber onde está o problema. Então, muito se faz em relação aos acidentes de automóvel. Mas hoje, mais preocupantes são os acidentes de moto, que aumentaram 200% em uma década, de 2002 a 2012, mais ou menos. Hoje nós temos 25% da frota composta de moto, e essas motos são responsáveis por mais de 50% dos ferimentos graves. Eu fui atravessar a pista. Quando eu botei o pé no meu fio, primeiro, meio fio uma moto doida correndo por dentro do estacionamento e me pegou. Se não fosse o pessoal descer dos carros e pegar, segurar ele, ele teria fugido do local. Fiquei no hospital. Né? Aí foi apoiado, aí fui pegou uma infecção generalizada. tá? para morrer mesmo. Fui para UTI, fiquei 17 dias na UTI, 8 dias entubado. A Lei C traz uma punição altíssima, é uma lei, em geral, positiva. Ela teve um efeito durante um tempo em que houve um esforço de fiscalização, mas o que a gente vê hoje é isso se perdendo. Falta fiscalização, existe uma dificuldade de aceitação social do poder de polícia, existe uma espécie de sensação de que cada um deve ser livre para fazer o que quer no trânsito e isso resulta em comportamentos que são perigosos Conseguimos tal grau de educação, de consciência, que aqui e em nenhuma outra parte hoje no Brasil ainda se respeita a faixa de pedestre. Basta colocar o gesto de que quer atravessar e o pedestre tem o direito, o motorista para. O pedestre aqui adquiriu poder, graças à consciência. Trânsito não é questão de engenharia, é uma questão de educação. Plano Nacional para Reduzir as Mortes no Trânsito. É o que prevê uma proposta que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É necessário que o Brasil tenha um plano nacional para reduzir esses acidentes. Esperamos que sejam em até 50% pelo menos. Os estados que não colaborarem com essa, com essa meta serão punidos. E os que colaborarem serão premiados. Posso todas as minhas coisas de bicicleta, aqui em Brasília... Quase todos os dias eu tenho problema com o carro me fechando, com o carro mandando eu sair da rua. Eu já tive vários acidentes. A gente que está no trânsito todos os dias, a gente precisa de usar da educação do trânsito. E muitas vezes as pessoas que fazem o trânsito não têm educação. As pessoas acham que a bicicleta não tem que estar na rua e aí vão querer ensinar pra gente que o nosso lugar não é ali. Só que enquanto eles estão dirigindo um automóvel que pesa mais de uma tonelada, a gente está num, numa bicicleta que pesa 15 quilos. Não é só um ciclista, é a vida que passa pelo trânsito. É uma família que vai sobre a bicicleta. Então, condutor notou um ciclista, reduz a velocidade, e mude de faixa. Essa é a mensagem principal do Detran no Maio Amarelo de respeito à vida. Por quê? Porque é a escolha do motorista que faz a diferença. A gente sempre pensa que as coisas vão acontecer com os outros, não vão acontecer com a gente. Só que acontece com todo mundo, acontece com todo mundo. Então tem que tomar cuidado, tem que ter mais consciência, tem que ter mais educação.